Opa, salve rapaziada. Então, morri do nada. Fala, beleza, Fala, beleza. beleza. Então fica por isso, mano. Não olha pra eles, não olha pra eles, não olha pra eles, não olha pra eles. Então, rapaziada, eu tenho a teoria que não é pra Fala, olhar galera. pra eles. Não é pra olhar, não é pra olhar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó, sala azul, sala azul. Ah, zeramos sala azul Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui tá bom. Não olha para eles, não olha para eles, não olha pra eles. Mano, aqui também não vem, aqui também não vem. Ah, a luz liga de tempos em tempos e apaga. Fica Confia, confia. Luz, gente. Vocês são muito medrosos. Foram com Deus, né? É só não olhar para